nas próximas semanas a gente traz aqui para conversar com a gente sobre o trabalho do Serviço de Orientação Profissional aqui do, do Instituto de Psicologia e sobre a maratona também. A Ana Cristina Garcia Dias, que é professora em graduação e pós-graduação em psicologia, faz parte do Núcleo de Estudos e Intervenções em Carreira e trabalha, né uma das coordenadoras desse serviço, vai falar com a gente sobre esse trabalho. Eu queria iniciar falando um pouquinho sobre... Justamente o histórico, né? são mais de 20 anos aí de atuação, Ana, sobre esse histórico do Serviço de Orientação Profissional, enfim, boa tarde. Boa tarde. Uh, o histórico do Serviço de Orientação Profissional, ele foi fundado faz 25 anos, na verdade esse ano, né a gente está completando 25 anos, ele foi fundado pela professora Maria Célia Lassance. Uh, junto ao, ao, na época, Departamento de Psicologia A ideia sempre foi atender a comunidade em aconselhamento de carreira Então, engloba tanto a orientação profissional de adolescentes Como de adultos em relação a trocas de carreira, aposentadoria Então, é um serviço oferecido à comunidade né? Ele já teve várias sedes, inclusive aqui perto do centro, né? ali do, do lado do RU então, é um serviço que agora ele está no, no CIPAS, que é o Centro Interdisciplinar de Atendimentos em Psicologia, na Ramiro Barcelos. É um serviço que vem prestando o atendimento à comunidade, né, como eu falei, de adolescentes, adultos e... E como é que funciona para a pessoa que quiser procurar o serviço? Né? Porque, enfim, o, per o perfil, como tu acabaste de falar, ele é bem variado de Isso. público, né? Uh, como é que funciona? Qual é o perfil dessas pessoas que chegam ali para... Uh, na verdade, o perfil é bem variado, como eu estava te falando. As, qualquer pessoa da comunidade pode estar tá procurando o serviço, né? Ele é mais procurado, geralmente, por adolescentes que estão no momento de escolha de carreira. Mas nós também temos alguns, uh, como disse, adultos e pessoas que estão para programar a sua aposentadoria também procurando. Elas geralmente fazem uma inscrição presencial uh, junto ao serviço, que é ali na Ramiro Barcelos 277, sala 314. Uh, podem ver outras informações né, sobre o serviço na própria página do serviço, que é a uh, SOPURGS. Botando só piores no Google, a gente acha, acho, tá tranquilo. Uh, não, não são aplicados testes vocacionais, né? Existe não. uma discussão a uh, respeito, enfim, para a pessoa poder se encontrar, né? Isso. Na verdade, assim, a, a orientação profissional hoje se considera mais um processo do que necessariamente uma vocação que tu nasce com. A gente entende que a carreira ela é desenvolvida e as nossas habilidades e competências elas são desenvolvidas na vida e tu não tem necessariamente uma área para qual tu dá né? que tu tivesse só uma vocação. Na verdade, hoje no mundo de hoje atual, assim em termos de mudanças, né? um mundo bem tecnológico, com, com várias possibilidades de emprego cada vez mudando, a gente entende que o indivíduo vai construindo a carreira e, para isso, ele precisa se conhecer, conhecer quais são as possibilidades no mercado do trabalho e ver né, o que, que é melhor para ele em termos de projeto de vida. Então, o trabalho ele não é visto simplesmente como uma vocação. Né? Ele não, uh, o teste né, que se usava inicialmente, não é que todos os testes não sejam válidos, mas ele é um processo muito incompleto. Ele não dá essa possibilidade do indivíduo refletir e, uh, de certa maneira, poder pensar várias possibilidades. Porque a ideia que se tinha do teste, né, ah, eu vou fazer o teste, o teste vai dizer para que curso no vestibular eu sirvo ou, né, para que profissão eu devo seguir. E, na verdade, a gente não entende a, a orientação dessa forma. A gente entende que a orientação, ela é um processo e que o indivíduo vai construindo e pode de diferentes caminhos ao longo dessa trajetória. Isso seria uma, uma, um reflexo um pouco da, da época que nós estamos vivendo, né? uma hum. época pós-moderna, onde as pessoas mudam de carreira durante hum. o durante hum. o seu trajeto. Cada vez mais é, é, é raro, ou pelo menos assim não é mais tão comum, aquela pessoa que escolhe uma carreira e permanece nela pela vida toda. Né? É, porque na verdade as carreiras, como se entendia antes de tu entrar numa instituição e ficar nessa instituição toda a vida, né? Uh, não, uh, os trabalhos não estão mais dessa forma né? Eu me lembro quando eu era pequeno O ainda minha avó era que eu entrasse no Banco do Brasil E fazer carreira no Banco do Brasil Porque era, digamos assim, tu entrava, tu tinha tua vida garantida E hoje a gente vê que, na verdade, não existem mais essas instituições que garantem a vida e existem pessoas que, já formadas, procuram vocês para, de repente, dar um novo rumo para a sua carreira? Sim, tem bastante gente, Ou agregar verdade, possibilidades para a carreira que ela já está né, desenvolvendo? Sim, uh, na verdade, assim, tem várias pessoas que acabam de fora, né, que o serviço de orientação profissional, ele é para a comunidade, né, e nós temos um núcleo de apoio estudante que é para a comunidade interna da URGS. Então, uh, tanto num serviço quanto no outro, pessoas que estão em formação, estão na fase final do curso e querem, digamos, pensar quais são as possibilidades que elas têm. Elas fizeram o um curso, mas elas ainda não se acharam em termos de profissão. Querem organizar projetos de vida e... Uh, digamos assim, novas formações que possam agregar para elas a pós-graduação, às vezes. É, tá? Pós-graduação, mas às vezes até experiências de vida, como viajar para fora, como é que eu posso desenvolver outras competências em termos de língua, em termos de habilidades sociais. Então tem uma, uma série de serviços que nós temos dentro, daí, tanto do SOP quanto do NAI, que auxiliam essas pessoas a planejar a carreira ou desenvolver habilidades como gestão de tempo como por exemplo, como fazer currículo, como fazer uma entrevista. Então, a ideia é tudo que está relacionado a esse desenvolvimento de carreira né é possibilitado pelo SOP para a comunidade e pelo NAI para a comunidade interna da URGS. Então, a ideia é realmente pensar, ajudar as pessoas a se conhecerem, porque a gente parte desse pressuposto que se conhecendo, conhece, porque a gente às vezes não reflete quais são, digamos, os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos para a gente poder se direcionar e encontrar o que, quais são os valores, como é que é a melhor forma de eu me expressar através do trabalho. Que orientação profissional não apenas em relação à área, mas em relação a, também aos procedimentos que devem ser tomados por uma Isso. situação específica da Isso. carreira. Isso. Agora pouco a gente falou a respeito da, da tua experiência pessoal uhum. de, enfim, uh, não, era fa familiares não, querendo não. que tu trabalhasse no Banco do Brasil, enfim... <risos> Uh, existe, certamente, né? Uhum. Mas eu queria que tu comentasse um pouco uh, Certamente vocês devem se deparar com casos de estudantes que chegam ali A família quer direcionar para um lado e ele quer para o outro e, é, e esse drama acontece, né? Um drama é muito esse comum drama né? Acontece bastante Na verdade, até assim, para falar mais especificamente da maratona né uh, A maratona ele é um processo, né uh, de certa maneira, condensado porque a orientação profissional a gente faz em vários encontros, geralmente, né? Para as pessoas poderem ir refletindo, e buscando informações, né? Sobre a, a, as carreiras que elas estão interessadas, depois ver quais são os seus valores, que às vezes não estão evidentes assim. Então, a gente faz isso em vários encontros. A marotona é a ideia de começar esse processo num dia. Então, ela ocorre das nove ao meio-dia e das 14 às dezessete. Nesse encontro, a gente atende os adolescentes e atende os pais, porque muitas vezes os pais estão super angustiados, eles têm uma ideia né, uh, sobre o que, que o filho deve fazer, o que, que digamos, é o melhor para garantir o futuro profissional do filho, e não necessariamente isso é, uh, digamos, real no mundo de hoje. Né? Então, uh, a gente atende também aos pais para uh, ver essas angústias que esses pais têm, uh, orientar sobre a melhor forma que esses pais podem fazer para estar tá ajudando os adolescentes, né? Então, é um processo que, que, como é que eu vou dizer assim, ao ver a escolha do filho, muitos pais se questionam sobre a sua própria escolha. Né? E ficam muito, muito preocupados em que o filho vá cometer os mesmos erros e, Ou que não faça uma boa escolha Então, além de ser um momento angustiante para o adolescente É um momento angustiante para os pais Então a ideia é que a gente possa também prestar esse atendimento aos pais né, Para que eles possam auxiliar os filhos nessa escolha Fala um pouquinho sobre como é que vai funcionar a maratona então. Uhum. Ela vai ser no dia 6 de outubro, tu falasse em dois turnos. Uhum. Né? Como é que vai funcionar a dinâmica ali dos é. trabalhos? Uh, primeiro, as inscrições elas são feitas presencialmente né, na sala 314, ali no Anexo da Saúde, na Ramiro Barcelo. Uh, na parte da manhã, das 9 ao meio-dia, os adolescentes. Uh, vão fazer uma autoexploração de si, né? principalmente se conhecer, conversar sobre as suas ansiedades né? relacionadas à escolha de carreira, uh, o que, que eles uh, perspectivam para o futuro deles relacionados ao trabalho e à tarde uh, há um atendimento dos adolescentes e dos pais, daí os pais também uh, vão junto, né, das 14 às 17 se fazem grupos separados aonde os adolescentes continuam daí uma questão de exploração mais daí do mundo do trabalho vão conhecer uh, currículos né dos cursos aqui vão trocar outras ideias e vão de certa maneira poder tá estar uh, juntando o conhecimento que eles fazem de si pela manhã com a digamos essa exploração do mundo do trabalho à tarde e os pais estão trabalhando todos esses aspectos, né, de como poder auxiliar os filhos em relação à questão da escolha e falar das suas angústias, né, nesse momento que é bastante importante para eles também. Vocês identificam que, que uh, nesse momento de reflexão principalmente uhum. dos adolescentes, uh, as dúvidas que surgem em relação à orientação profissional, elas surgem mais porque os adolescentes talvez não se conheçam tanto, não pararam para refletir sobre eles próprios, suas potencialidades, ou um desconhecimento mais das áreas de atuação e do mundo do trabalho em si? Eu acho que são as duas coisas, porque muitas vezes a perspectiva de trabalhar é muito idealizada, né? Eles pensam o que, que eles podem obter através do trabalho. Então, assim, ah, eu quero ter uma casa, um carro, né? Eu quero poder viajar. Mas não pensam assim, ó, o que, que eu preciso fazer todos os dias, né? Que vai me dar sentido na vida, né? Para conseguir essas coisas que são os fins, né? Então, uh, muitas vezes eles não conhecem quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, né, nem quais são os seus valores. Então, a gente acha que é importante trabalhar com isso, com eles, né, e também, uh, na verdade, não tem como hoje conhecer o mundo das profissões, o completamente, porque é um mundo que está sempre mudando, né. Então, uh, profissões que anteriormente não existiam, né, passam a existir hoje, algumas que existem hoje e amanhã não estão existindo. Então, a ideia que a gente trabalha muito com os adolescentes nos dois serviços, não só com os adolescentes, mas com os universitários também, é a noção de adaptabilidade. Né? Onde é isso? Nós nos conhecermos, vermos quais são as nossas potencialidades e vermos as oportunidades que estão aparecendo e como, de certa maneira, se desenvolver face a essas oportunidades no mundo em transição. E, e às vezes, eu, aí eu vou falar pela minha experiência pessoal, porque eu já, já, já usei os serviços do swap muitos anos atrás, de às vezes o estereótipo da profissão, né? Uhum. Que a pessoa chega para fazer o curso e acha que, enfim cara que é formado em Direito só, só, só será advogado, o cara que é formado, no meu caso, em Jornalismo, só pode ser repórter de jornal ou de rádio, Isso. né? E, às vezes, as dificuldades do dia a dia não aparecem tanto, né? E, e as possibilidades também que a, que a formação oferece, né? É, de certa maneira, até tu estava falando, né? Por que, que os universitários, por exemplo, procuram o um serviço? Porque esses estereótipos, a pessoa entra... Na universidade, eu acho que ela definiu a sua profissão ou a sua área de conhecimento. Daí ela descobre que existem várias possibilidades de atuação daquele mesmo profissional. Então, ela vai ter que novamente explorar e vai se ver o, face a uma série de possibilidades. E, claro, que sempre escolher uh, implica em não escolhas. E daí tu te atrai por muitas coisas e não consegue definir uma. Então, sempre esse processo de carreira é uma abertura um fechamento. Uma abertura um fechamento de certa maneira, de possibilidades, uma escolha, possibilidades, outra escolha. E quanto mais possibilidades, mais desconfortável fica a escolha. Né? É. então por isso a necessidade desse autoconhecimento e entender como um processo, e não simplesmente, né, tu vai lá, uh, faz um teste, que simplesmente te dá uma resposta. Isso, entre aspas, diminui a angústia, mas dá mais possibilidade de frustração a posteriori. Muito bem, Ana Cristina Garcia Dias, professora de psicologia aqui da universidade Uma das coordenadoras do serviço de orientação profissional A maratona de orientação profissional ocorrerá no dia 6 de outubro, amanhã à tarde Com a Amiro Barcelos 2777, sala 314, anexo do Campo Saúde né? Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco Parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso na maratona na semana que vem Obrigada Vamos agora às notícias da extensão A 17ª edição do Diálogos da Extensão será no dia 4 de outubro, quinta-feira, às 4 da tarde. O evento ocorrerá no Salão de Festas do Prédio da Reitoria, no Campo Centro. O Diálogos dará continuidade ao debate sobre os indicadores de avaliação da extensão na URGS. A comunidade universitária e o público externo estão convidados a participar. O evento é realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e propõe conversas sobre os desafios e caminhos da extensão na Universidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 33083379. 3379 O Salão de Extensão 2018 acontece entre os dias 15 e 19 de outubro no Campus do Vale. Além da mostra interativa e das oficinas, o Salão conta com sessões de tertúlias, atividades culturais e minicursos. As inscrições para quem deseja participar das oficinas estão abertas no site do Salão de Extensão até o dia 7 de outubro. Para o encontro de extensão e as tertúlias, os participantes podem se inscrever no local e no horário das atividades. O Salão de Extensão propõe a mostra, divulgação e integração das atividades de extensão desenvolvidas pela URGS. O evento faz parte do Salão URGS 2018, que neste ano tem como tema Vozes Diversas, Diferentes Saberes. Extensão em Foco tem produção de Isadora Garcia e apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogassi. Voltamos na semana que vem.